A gente precisa falar sobre as passagens, a tarifa de ônibus. Eu desafio um parlamentar que não tenha sido cobrado da população. Nenhuma capital desse país fez um aumento tão abusivo como esse. Alguns fizeram de dois, três... 5%, Agora, audacioso, aumento de 10% contra o povo mais pobre dessa cidade. Hoje, nós nos consolidamos com o um prêmio de maior tarifa do país. A tarifa de R$ 5,50 é imposta pelo governador. O povo trabalhador do DF gasta mais com transporte do que com alimentação. Hoje, eu vi que o governador falou de uma série de temas, vivendo num país e numa cidade que não é a nossa, mas esqueceu de falar da tarifa do transporte que ele aumentou para toda a população do DF, de 318 mil desempregados que vão procurar emprego como, se não tem nem o direito de pegar um transporte e vão pagar essa tarifa abusiva. O governador fala que ele vai economizar mais ou menos ali entre 130 e 140 milhões. O governo podia fazer algum arranjo orçamentário para não jogar essa conta na população. Podia tirar do próprio orçamento da Câmara para pagar esses 140 milhões, para a gente abrir uma discussão séria sobre a tarifa técnica e sobre os padrões que são colocados hoje para essa licitação. A história do transporte público do Distrito Federal é uma história de máfia, é uma história de corporação, de um setor do poder econômico que domina uma área, domina para explorar as pessoas e extrair o máximo de lucro que se pode extrair. A gente tem muitas dúvidas técnicas sobre o transporte no DF. Qual foi o lucro dessas empresas nos últimos anos? A gente tem que abrir a caixa preta do transporte público no Distrito Federal. A gente não tem nenhuma demonstração ou balanço contábil sério das empresas de transporte no DF, que tem que lidar com milhões de pessoas no Distrito Federal. Isso é gravíssimo. O debate prioritário dessa casa, em 2020, precisa ser o transporte público do DF. Nós temos mais de 1 milhão e 800 mil carros no Distrito Federal. A gente precisa ampliar o metrô, ampliar as estratégias coletivas de transporte nessa cidade e não investir mais em carro para um indivíduo utilizar. É isso que a lógica de mobilidade urbana desse governo tem feito. Queria fazer um apelo para que amanhã a gente possa votar o PDL que susta o aumento das passagens do transporte público no DF. Nós temos que abrir um debate sério sobre essa questão no Distrito Federal e até que esse debate seja feito. E que esses dados sejam revelados, nós precisamos sustar esse aumento. E não me venho com o argumento de que a justiça vai caçar, porque senão muitos projetos aqui não deveriam ser apreciados. É. Esse vai ser o nosso desafio.